Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde, meu irmão, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional, uma palavra amiga, com o tema revelando nossa natureza na história de Jacó e Isaú, dos filhos de Isaac, netos de Abraão. Mas antes de começarmos este devocional, esta palavra, amiga, eu convido o meu irmão, convido a minha irmã a se subscrever no nosso canal no YouTube. toque o sininho para que o YouTube ele notifique sempre quando nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal. Revelando nossa natureza na história de Jacó e Isaú. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo... 25 no versículo 26 ao versículo 27 e depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Isaú por isso se chamou seu nome Jacó e era Isaac de, de, de, de, de 60 anos quando o gerou e cresceram os meninos e Isaú foi varão perito na caça varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas no capítulo 25, no versículo 29 ao 34, nós lemos assim, e Jacó cozera um guisado e veio Isaú do campo e estava ele cansado e disse Isaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me Hoje a tua primogenitura, e disse Isaú, Eis que estou pronto, ou este que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Isaú e o guisado das lentilhas. E ele, Isaú, comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Isaú a sua primogenitura. Jacó e Isaú representam a consciência mental e animal dentro de cada um de nós. Essa história retrata a história da nossa natureza. Os dois irmãos eram gêmeos, Jacó e Isaú, eles retratam a história da nossa natureza, a evolução da nossa natureza, seja ela carnal como espiritual. Jacó e Isaú representam a consciência mental e animal dentro de cada um de nós. Isaú, que é o homem peludo, tipifica o um instinto animal e carnal que se expressa primeiro. A maior parte dos humanos permite que Isaú, representado pelo instinto animal, carnal e material, dentro de nós se expresse e governe sua consciência. Mas no processo do desenvolvimento espiritual humano, este instinto animal no homem, que é representado aqui por Isaú, deve ser suplantado um, ou substituído por um tipo de instinto superior, o um instinto espiritual, chamado aqui ou representado aqui por Jacó o suplantador, que representa o instinto da mente ou a compreensão espiritual no homem. Jacó também representa uma ideia da identidade de Cristo dentro de cada um de nós, por meio da qual as faculdades da nossa mente recebem uh, suas inspirações originais. Jacó, que é a faculdade da mente, teve dois, 12 filhos, a cada um dos quais deu um cargo e a cada um dos quais abençoou ou inspirou com sua sabedoria espiritual. A narrativa bíblica sobre Jacó e Isaú sempre foi lida historicamente, de forma literal, e os teólogos têm dificuldade em desculpar Jacó e Rebeca pelo aparente engano que perpetraram contra Isaú. Quando lido à luz da compreensão espiritual ou considerado como parte da história do desdobramento ou desenvolvimento da alma individual de cada um de nós, o incidente eh, do engano né, que a mãe e o Jacó e o Jacó e, e, e e eh, perpetraram contra o pai, eh, o incidente então perde seu aspecto uh, de engano e descobrimos que uma é uma descrição do trabalho misterioso da alma na evolução espiritual de cada indivíduo, sob a orientação da mente divina, que é a mente de Deus. A alma é progressiva, seu processo de desenvolvimento e evolução. Devemos seguir em frente porque a alma deve enfrentar e superar suas limitações. No livro de 1 de de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 40 isso é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, então, o espiritual. Deus, Paulo diz aqui que primeiro vem o natural, é que se expressa primeiro, nós primeiro nos expressamos, ou desperta em nós primeiro o lado natural né? conhecemos as coisas pelo lado natural engatinhamos conhecemos, temos contato com o mundo o mundo natural, o mundo material o mundo físico à nossa volta e só depois de algum tempo é que então começa a desenvolver dentro de nós o lado espiritual o desejo de buscar conhecermos mais quem nós somos no espírito o homem natural, que é representado aqui por Isaú em qualquer um de nós, é o primeiro na evolução da humanidade. Primeiro o que é natural, que é o da terra. Depois, então, vem o espiritual, que é o de cima, que é Cristo. Cristo nos é revelado, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 40, capítulo 15, versículo 46. O homem natural, representado por Isaú, não é sábio. Isaú era um caçador e amava mais a caça que as coisas materiais do que as coisas do espírito. Ele não estava a buscar desenvolver-se por meio da cultura da alma. E para levar adiante o homem inteiro, era necessário suplantá-lo, substituí-lo, substituir o que é natural pelo espiritual e suprimi-lo. Este é o significado do engano que Jacó e Rebeca fizeram. Jacó, que é a faculdade da mente e do entendimento espiritual, deve ganhar a supremacia e o físico, representado aqui pelo Isaú, o lado natural, o lado carnal do homem, deve perder a proeminência. Isso é o que Jacó e Rebeca fizeram. Eles fizeram com que Isaac, representado aqui por Deus, reconhecesse a mente como primeira primeiro em consciência. Jacó, foi para outro país o que representa a circuncisão quando Jacó uh, sentiu medo que o irmão ia se vingar dele por ter uh, feito este engano ter cometido este engano então ele foi para uma outra terra e isto aqui é representado pela circuncisão separação da carne do espírito tem que haver uma separação entre a carne e o espírito Deus então faz a circuncisão isso é espiritual Colossenses, capítulo 2, versículo 11, diz assim, nele, também vocês foram circuncidados, nele quem, em Cristo, na palavra, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, a separação de Isaú e, e Jacó é, é aqui representada pela circuncisão entre a carne, Isaú, e o Espírito, que é... Uh, Jacó representado, meu irmão e minha irmã, fiquemos aqui hoje com este devocional, esta palavra amiga, espero que lhe tenha abençoado, espero que lhe tenha esclarecido alguma dúvida e, e peço mais uma vez que o meu irmão e minha irmã se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui o sininho para que o YouTube se notifique dos vídeos novos que vamos postando no canal, ajuda-nos a crescer para o reino, para a honra e glória do reino de Deus. Shalom, até mais amanhã.